O Jornal do Passado é um jogo para todas as idades, desenvolvido para Android, no qual o utilizador põe à prova os seus conhecimentos sobre notícias, tal como estas foram relatadas no site do Público.pt ao longo dos últimos 20 anos. Abrindo a aplicação, o jogador depara-se como é no inicial, onde tem os dois uh, modos de jogo, as pontuações e um pequeno tutorial de como o jogo funciona. Vamos iniciar um jogo simples. A ideia geral é apresentar ao utilizador Três perguntas que ocorreram no mesmo ano. O utilizador, após ler as perguntas, tenta adivinhar uh, em que ano essas notícias uh, decorreram, ou pelo menos tentar se aproximar, antes que o tempo chegue ao fim. Podem ver, neste caso o ano uh, correto era 2006, onde se tivesse escolhido, obter a pontuação máxima. No entanto, uh, existe também pontuação caso falhe, uh, caso acerte ao lado, ou pelo menos três anos de diferença. Isto sucede-se por 10 uh, perguntas, onde o jogador, à medida que vai avançando nos níveis, uh, vai -se entrando em contato com as notícias que foram publicadas uh, nesse ano. Quizá, desperando curiosidade sobre algum assunto. Vou aqui agora responder aleatoriamente, uh, só para terminar o jogo. Uh, à medida que vou acertando num range colorido, é atribuída a pontuação. Quando chego ao fim, deparo-me com um ecrã com a pontuação que obtive nesse jogo. Posso ver algumas estatísticas do jogo e ver as notícias que apareceram no decorrer do mesmo. Se alguma notícia despertou curiosidade, posso simplesmente clicar e sou remetido para o site do público, o qual foi fonte da mesma informação, desta maneira tendo acesso ao site tal como ele foi publicado na altura. Voltando ao jogo. No modo torre o processo é similar, mas aqui uh, começamos com 5 tentativas e à medida que prosseguimos no jogo, uh, tentativas falhadas tiram-nos pontuação. Como podem ver, uh, o número de tentativas reduziu. Tentativas acertadas. Dão-nos pontuação. Mais uma vez, no final do jogo, podemos consultar as notícias. Nas pontuações, podemos ver as pontuações que temos vindo a atingir uh, ao longo dos tempos uh, e a data onde ela foi atingida. Esta aplicação pode ser descarregada no site uh, jornaldopassado.pt. Obrigado.